Imagem, vocês estão vendo bem, pessoal? Eu, Gourmet Goulmendiã, ó, cortei o cabelo. Não aguentei aquele cabelão, resolvi cortar porque não estava dando. Então eu, como faço todas as quartas-feiras, hoje na companhia do Vladimir, hoje não teve a chuva, hoje não teve nada. Então, o Vladimir tá aí, né, Vladimir? Estou... Dá uma boa noite. Boa noite. Ah, lá vem ele. Lá vem o Vladimir aqui pra conversar um pouquinho, né? Boa noite, pessoal. Uma ótima live pra todos nós. É isso aí. Sejam Com sombra e tudo. Com sombra e tudo. É. Sombra e luz. Sombra e sempre. luz. É, exatamente, ó. Falou. É por isso que precisa ter a sombra, né? Como é que vocês passaram a semana? Foi tudo bem? Aqui foi tudo bem também, né? Então, agora nós vamos começar a falar e hoje eu me propus a falar de um tema muito interessante e que está, assim, a todo vapor. Ah, Vladimir, você quer cumprimentar alguém? A Isabel Oliveira, né? Eu tô tentando conectar aqui ainda. Ela que... gostou do cabelo, olha lá. Ah, tá não, vendo? Eu... Então, é, a Ana Francisca também... Há nada como né pegar uma nova energia, gente. Eu não estava aguentando aquele cabelo, daquele tamanho. Não tinha, não tinha nem como arrumar ele mais. Eu estava cansada dele. Aí hoje eu fui lá e cortar o cabelo. <risos> Dando Consegui boa entrar, noite. Sim. Hoje... Eu tenho atendido muita gente que está com sério problema de pensamentos repetitivos. Ai, meu Deus do céu! Como é difícil a pessoa ter uh, esses pensamentos repetitivos, né? Como é, como é difícil a pessoa lidar, passar anos, passa anos, muitas vezes... E a pessoa continua com os pensamentos repetitivos. Às vezes passa muito mais. É, sabe é, é, Sabe aquele negócio que aconteceu há trocentos anos atrás? Aconteceu na sua infância, aconteceu quando você era jovem. Aconteceu há muito tempo atrás. Eu tô arrumando aqui. <risos> aconteceu há muito tempo atrás e você ainda continua com aqueles pensamentos que daquela época, porque aconteceu aquilo, se não tivesse acontecido hoje não estaria, não estaria do jeito que está, a, a coisa foi difícil, eu não consigo tirar isso de dentro de mim, aquilo vai crescendo, vai fermentando e vai entupindo o seu subconsciente, o seu porão, né? O, o porão que é terrível, né Marisa? Aquele porão fica, sabe, ele fica ranço, fica sujo. E você não consegue sair daquele quadrado horroroso chamado subconsciente. que não, Ele não tem consciência do que ele está fazendo com você. E você permite. Quando a gente permite que o subconsciente domine, que é o ego... Uh, nós passamos a ser o reflexo do outro, fingir o tempo todo uh, que nós não estamos naquela vibe de pensar coisas ruins, mas dentro de nós, aquela ansiedade, aquela falta de... aquela, aquela insegurança, Aquela falta de autoconfiança vai tomando conta. E você sabe o que acontece, Vladimir, quando é. as pessoas são assim, elas têm mania de dar conselho para o outro. Pode observar: pessoas desse tipo, Marisa, têm mania de ficar dando conselho para o outro. Ah, mas eu não acho isso. É tudo assim. Eu não penso assim como se você tivesse mandado lá procurar e achar alguma coisa, né? Ah, não. Se fosse eu... Olha, você quer uma coisa que me mata? Eu jamais faria isso. Ah, eu não. Eu não tenho esse procedimento. Eu não faço isso. Eu não gosto disso. Isso não é comigo. Eu não sou assim. Ah, você tá falando da outra pessoa, ela se põe no meio. A pessoa, ela se vê em vantagem nessas situações querendo resolver o problema do outro. Pensamentos repetitivos têm medo de tudo. E são pessoas que têm muita cobrança com elas mesmas. Então, elas precisam subir degraus pisando no, no tapete outro. do outro. Tem muita gente desse jeito. Sabe, sabe aquela pessoa que ela finge o tempo todo ser sua amiga, ela finge o tempo todo, ela vem e te conta mil coisas, né? Aquela pessoa que te conta e ela vai puxando alguma coisa de você e quando você vai ver, ela vai, entrega, triplicado para quem ela tem interesse de conquistar um espaço com aquela pessoa. Então, ela fala assim, olha, aquela eu, eu, a pessoa veio perto de mim falou isso, isso, isso. E, e eu tô falando pra você Eu sei que você gosta dela, né? Mas você toma cuidado Porque ela precisa conquistar amigos Falando do outro Isso tá dentro do pensamento De... Sabe? Ela não tem a censura em relação a ela Ela não tem O olhar De, de caráter, né? O olhar de o olhar realmente de, de, de dizer assim poxa eu não preciso disso para subir na vida eu não preciso dessas coisas para uh, conquistar o alguém o meu próprio espaço porque aquela pessoa é melhor que eu é melhor que mim e se a pessoa é melhor que mim o que que vai acontecer? Vai acontecer assim, aquela pessoa um dia pode vir contra mim né, e me quebrar aqui dentro. Então, eu já fico toda prevenida. Então, são pessoas que não têm consciência do espaço e do limite, pensamento repetitivo de como chegar em algum lugar, independente de passar por cima dos outros. Pensamentos repetitivos de culpa, né? O que, que é um pensamento repetitivo de culpa? Pensamento repetitivo de culpa é assim. Você vai dizer que você não tem culpa de nada? Poxa vida, eu poderia ter feito isso antes e não fiz. Agora eu tô precisando e o que, que eu faço? E esses pensamentos levam a pessoa a contrariedades leva a pessoa a brigar com ela mesma, a grandes conflitos internos, a ansiedade e ao terror. Você tem alguma coisa para falar? Não, eu ia falar que a pessoa se cobra demais por conta de uma culpa que talvez não exista. Sim. Ela se cobra por uma culpa que não exista? que não existe? Porém, ela ela ela ela, ela plasmou de tal forma que ela culpa, cristalizou. que ela cristalizou e ela acredita. Então quando ela acredita naquela culpa, ela entra em processos de ansiedade e ela pensa assim, eu não vou conseguir conquistar aquilo, ela tem medo, apesar de ela querer trabalhar, querer mudar a imagem, querer ser positiva, uhum. querer ser isso e aquilo, ela não consegue mudar a imagem, Daquilo que ela se deixa de proporcionar. Então, ela acha que o outro é sempre melhor que ela. Então, o que, que acontece? Esse outro vai ser. Esse ou esses outros. Eles vão ser o bode expiatório dela. A muleta. A muleta é mais o bode expiatório. expiatório. De uma certa forma. Ela vai. Uh, uh, ela vai projetar no outro as diferenças dela. E de uma certa forma, ela vai fingir que é amigo do outro para poder puxar do outro tudo aquilo que o outro tem. E então, são pessoas muito infelizes. São pessoas que se perderam na vida, né? Pessoal, pensa bem numa coisa. Existe um bloqueio muito grande em nós, que isso é muito importante você ouvir, eu analisei muito isso, que é a briga entre a emoção e a razão. A pessoa, ela cria a emoção pelo ego. E a razão vem querendo destruir o ego para resplandecer no sentimento. Essas pessoas são conhecidas como guerreiras. Porque vivem uma guerra intensa. Vivem na guerra o tempo todo. E aparentemente elas conseguem conquistar algo. E falam que conquistaram porque foram pela razão. E a razão, é, ela, ela é coberta a culpa. Ela não trabalha a culpa para liberar a pessoa. Ela não trabalha a cobrança para liberar a pessoa. Não. Ela vai lá e é coberta. Eu pergunto. Quantas pessoas tem aí dentro de você? Por que, que você está criando a guerra entre a emoção e a razão? E a razão? Querer dizer do racional. Por que, que precisa acontecer isso? Se isso é o maior tormento que você tem. Você já percebeu, Vladimir? A gente chega no, no certo... Tem, tem horas que você fica assim, não, eu, eu vou fazer isso, eu vou conseguir. Aí vem aquele medo que você não vai conseguir, porque o pensamento tá te comendo, né? E te bloqueia. A, a, é, tá, tá, tá, as maritacas estão lá mil por hora e, e vão te bloqueando, né, Isabel? Vivendo problema de família é bem assim, é assim mesmo. Aí você fala assim, não, eu sou uma pessoa que tem o poder, eu consigo, eu não vou chegar, você pôs a razão. Aí vem a emoção e detona tudo. Qual das pessoas você é? Me fala. Você é emoção ou você é a razão? Qual pessoa você é, hein, Vladimir? Você é emoção, razão, o que, que você é? Eu sou o que, que briga com você? Eu sou mais emoção do que razão. Mas quando você. Aí ela passa a frente. A razão. É a razão. É. E por que, que precisa ter essa diferença e essa disparidade de você imediatamente não tomar aquela atitude? Não ser o sentimento, emoção Sim. e a razão ao mesmo tempo. Sim. Por que, que você precisa desse tempo? Pra quê? Para eu pensar e... Ah, vou que... fazer terapia aqui é. com o lado meu, viu, gente? Fala, por quê? Para eu pensar e seguir o meu caminho e entender um caminho a tomar. Sim, você precisa analisar é. pra, para para é. não é. se queimar, para não carregar mais culpa dentro de você, Isabel. Eu paro e penso. O Vladimir, ele para e pensa por quê? Porque ele não pode mais carregar culpa, mais culpa do que ele já tem. E, de repente, nesse processo de culpa, ele fala, ah, eu já estraguei minha amizade com aquele, com aquela, com aquele. Agora, não, peraí. Eu não vou estragar minha amizade. Eu vou contar até 10. Eu sei que a pessoa é assim, mas eu quero continuar nessa amizade. Né? Sim e, Então é melhor ficar quieto Aí é a emoção que fala Aí, é, a razão, não, é, a é a razão Que está coberta. tá cobertando é... a, Ele está ele interessado é interesse. é interesse É interesse em continuar Mesmo sabendo que aquela pessoa Não é favorável a você Você mantém porque você está tomando Um privilégio com ela Sim Tá? Agora, quando você é conclusivo que você não é uma pessoa que tem interesse com ninguém, lógico, nós temos assim, nós precisamos uns dos outros, mas a partir do momento que nós precisamos de pessoas com caráter. Sim. Com pessoas como nós que põe as máscaras eventualmente, mas reconhece a máscara que tá bom. A gente sabe o que está vestindo. Você sabe o que você... Você fala, agora eu vou pôr a do palhaço, porque chegou a hora de entrar no circo. Então, vamos entrar no circo. Com consciência, racional. Racionalmente, emocionalmente, é, afetivamente. Hum. Por quê? Porque não adianta você encontrar uma cavalaria. Os cavalos vão te atropelar. né Então, sim, sim. você põe a máscara sem culpa, sem cobrança para entrar no circo. Muitas vezes você tem um propósito de vida, aquele pensamento tá constante na tua cabeça, você acorda angustiado por causa daquele pensamento pem pem pem. Hoje em dia tá muito financeiro o negócio, né? O pensamento tá assim: a pessoa vai ter que amanhã, Dia 10 é amanhã, né? Vamos dizer Hoje, todo mundo paga as contas no dia 10, não é isso? Isso. A pessoa, ela não dorme, ela pensa de onde vai tirar o dinheiro, como ela vai fazer, ela começa a fazer conta. Ela sabe que vai ficar assim, o que ela pode deixar de pagar, o que ela não vai poder deixar. Ela já fica, dois, no dia 7 ela já começa, né? Aí no Sofrer dia 9, pelo dia, 10. pelo dia 10. Aí no dia 9, é um terror. E vai que no dia 10 ainda ela marcou não sei o quê, E ela precisa passar ali, precisa passar aqui, precisar daqui ali. A pessoa vira o quê? Um robô? Automatizado. Automatizado. Com estresse violento. Sim. Criando doenças. Que porque, não existem. Que não existem porque ela vai criar nódulo aqui, nódulo aqui. Você sabe que esses negócios de nódulo, eles são... Uh, eles são implantes que são trazidos pelos medos que ficaram impregnados não, na não nossa não. memória celular. celular DNA. Então, naquele momento que ela se vê como a única mártir do, mártir do planeta, hum. que ela que precisa resolver tudo... Ela traz a tona Ela traz à tona tudo isso, começa a dar caroço no corpo inteiro dela. Você conhece pessoa que tem caroço no corpo inteiro? São essas pessoas. Aquilo fica tudo embolado, vai criando cisto, vai criando isso, vai criando aquilo. E justamente em pontos estratégicos. A culpa de não dar conta. O medo de não dar conta de tudo que vai fazer, aquele pensamento é repetitivo todo dia nove. Porque chegou dia 10. Então, passa ano, entra ano, o pensamento é o mesmo. A pessoa, ela vai viajar, ela tá arrumando a mala na cabeça dela três meses antes. Na cabeça. Sim. Porque a ação vai ser no dia, né? Gente, como que uma pessoa, ela pode viver bem quando o pensamento dela bate o tempo todo na mesma... O que que acontece com a minha mão se eu ficar o tempo todo assim? Vai machucar, vai sangrar. Vai sangrar, vai arrebentar. Eu vou ter que parar tudo que eu tô fazendo para cuidar da mão. Tudo que eu tô fazendo, eu tenho que parar. Os pensamentos repetitivos, eles são esses parasitas. Eles impedem você de continuar. Você se machuca, aí você se lastima, você passa de culpada a ser a vítima de si mesma. Inverte o papel. Inverte o papel e vai cobrar o outro que te deixou com aqueles pensamentos repetitivos e olha o que fizeram de mim. Eu dei minha vida por você, viu? Eu dei minha vida. Deu sua vida porque quis. Sua tonta. Ai, eu dou pela minha família Eu dou minha vida pela minha irmã Eu dou minha vida pela minha mãe eu dou... Dá o quê? tua vida? Dá o quê? Quando ela for morrer, troca com ela Vai lá pro caixão Já que você tá dando sua vida pela pessoa Larga a mão De ser desse tipo A sua vida Você não dá nem pro seu filho Você É um instrumento de colocar Aquele filho aqui Mas nada e vai, vai colocar o filho sem transar. Ou então sem fazer o... coisa lá, o... o fecundação a artificial. fecundação artificial. Pessoal, isso tudo leva a um desgaste emocional que não tem tamanho. Aí você vira para mim e diz assim... Ah, eu, eu trabalho muito bem com isso. Se eu, eu posso ficar dias aqui citando exemplos para vocês. Por quê? Porque eu posso. Isso daí. Olha, vocês querem ver uma coisa? Pensamento repetitivo leva toque. Falta de concentração. Porque, de repente, você já percebeu alguém que você está conversando? Gente, ó, olha o que eu vou falar. Sabe aquela pessoa que você está conversando? De repente ela faz assim, ó. Para e vira uma estátua. <risos> Onde ela está? Em Alfa. Em Alfa? Se ela tivesse em Alfa, tava bom. Ela tá em um inferno. Ela tá no, <risos> no inferno da cabeça dela. Que ela criou. Você tá falando uma coisa para ela, para pessoa? Você fala assim: nossa, eu tenho tanta vontade de conhecer o jardim suspenso do Nabucodonosor. Sim, sim. <risos> A pessoa, ela fala: aonde que tá esse jardim? Nossa, nunca me falaram dele, eu nunca fui lá. Hã? Ela tá tão fora que ela não sabe que você tá falando da antiguidade, do tempo, ah, né? Antes de Cristo. Não tem a melhor ideia. Não tem. Então, a pessoa ela não tá na realidade. Ela está no pensamento sufocante dela. Aí o que, que ela faz? Ela vai tendo toques, ela vai tendo problemas de esquecimento, ela vai tendo problemas de rigidez física, porque o pensamento. Olha só, a pessoa fica assim, ai, você viu que eu fui fazer o um exame? Eu não tava... Você me viu preocupada? Sim, um o pessoal tava, tava desconfiado que eu estava com tumor na hipófise. Gente, eu falei, não tem isso nem aqui nem na China. Ah, mas o médico pediu, aí sei lá, tá bom, então eu vou. Mas eu tinha certeza tranquilo o tempo todo. O Vladimir é testemunha para as pessoas que convivem comigo. Deu alguma coisa? O médico olhou para mim e falou: Por que você veio fazer isso? Entendeu? Pediu. Eu falei porque outro médico pediu. Só por isso. Então, gente, quando nós somos conscientes de nós nós não ficamos sofrendo antecipadamente por um resultado que não veio. Você vai trabalhar por cima daquilo que você tem nas mãos. Por exemplo, eu quero abrir, vamos dizer, um, um local de atendimento para todos os... Né? E, e, isso é aquilo. Adianta eu só ficar pensando nisso? Não. Adianta? Não. O que, que eu vou fazer? Eu vou falar uma vez, duas vezes. Oh, Vladimir, vamos embora. vou fazer isso. Vladimir topou. Algumas pessoas toparam. Então, vamos trabalhar isso. Então, para trabalhar isso, nós precisamos ter um espaço na nossa cabeça para começar a projetar sem ficar doente por cima daquilo, porque senão as outras coisas param. Não andam. É as outras coisas não andam. Por isso que existe uma coisa chamada falta de prosperidade no brasileiro. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai lá no coaching. Aí o coach, você é um vencedor, põe na cabeça, vai, vamos todo mundo repetir. Eu posso, eu consigo, eu venho, sei lá, aquelas palavras. É. E o pessoal paga cinco mil reais para ficar dois dias repetindo isso, ouvindo o outro pular no palco. E o que, que o outro tá fazendo? Tá te grampeando com teu dinheiro e pondo no bolso dele. Quem tá tendo a prosperidade é ele. Claro. E você entra nessas ondas. Porque você confia no outro, mas você não confia em, em você. Si você vai buscar no outro o exemplo da Ford, do dono da Ford. O dono da Ford era o dono da Ford. Você não é o dono nem da tua bicicleta, mas aqui de jeito tem ladrão. Entendeu? O, o dono de não sei o que é o dono de não sei o quê. Sim. Então, e você vai ouvir esses exemplos e de repente você desanima. Até do laranja lá, lá do governo, você vai ouvir. Até do lobista, você vai ouvir com aquele... Sabe, você desce o pau, mas se você tiver a oportunidade, você vai. Esse é brasileiro. É. Então, os pensamentos repetitivos, gente, eles são muito dolorosos. E eles levam a gente a ter atitudes cruéis com a gente mesmo. Quando você faz uma crueldade com alguém, quando você, é, você tem falsidade com alguém, quando você, sabe, você perde a sinceridade, você sabe que você está fazendo aquilo. E se você, dentro de você, tiver uma boa índole, vai, mas que está massacrando... Uma, uma, uma boa índole mais massacrada, um pouco detonada. O que que acontece, Vladimir? A sua consciência, ela não vai ter tranquilidade. não e, consegue pôr a cabeça no travesseiro E de não descansar. consegue. E aquilo fica latejando lá, feita quebra, é você batendo na mesma ferida, né? E se, e se a pessoa não tiver uma boa índole, gente, o que é dela... Está né? lá, está reservado. É, exatamente. Porque um dia ela projetou tanto coisa ruim, que a coisa ruim vai voltar para... Nós estamos tendo um belo espetáculo aqui, né? Sim. E quem está junto com quem? Com esse espetáculo, está dentro de uma mesma sintonia. Você veja já viu que nós estamos vivendo uma guerra do bem e do mal. Quem é do bem, quem é do mal, eu não sei. Porque eu não tô afim de ficar esquentando minha cabeça. Já briguei muito com essas coisas, já fui jovem, estudei sociologia, já, já fui colocada, saí correndo do Roda Viva, do Chico Burraque, Adorava, achava lindo. Ah, pronto, foi. Acabou hoje. Hoje minha cabeça é outra. Agora, eu não deixo de ser anarquista. O anarquismo está aqui, ó. Tá no sangue. Não tem jeito. Onde aí governo foi conta. Senão é isso também. Então, gente. Mas, tudo bem. Agora, vocês vejam bem, irmãos guerreando. Assim é a nossa cabeça. Quando nós colocamos pensamentos repetitivos. Por culpa, por cobrança. E eu sempre digo o seguinte. Normalmente quem se cobra é quem se sente ou censurado por alguma situação, ou então porque está devendo. Ou se sente devedor. Agora, você, sinceramente, que está aí assistindo, ouvindo, me diz. Como a maioria das pessoas agem, quando chegar ao ponto de vir o cobrador bater na tua porta, você vai escancar a porta, feito um portal para ele... Eu falar, entra bem. Pois Pode levar lutar. o que você quer. É. Você vai fazer isso ou você fica escondendo o carro? Fica escondendo as coisas que você tem? Fingir que você, você se faz de... <risos> você sabe? Ah, uh -huh. Faz cara de retrato? Não sei. E lá dentro, as feridas estão te ruminando. As feridas estão te comendo. E quando você está num grupo e lá tem um grupo, lá no grupo tem alguém que você quer chamar a atenção para você porque você acha que a pessoa não vai com a tua cara e é uma pessoa que todo mundo idolatra, o que, que você faz? Se abre todo. Né? Você se nega a você, uhum. né? você cobra uma posição falsa para se aproximar e receber o aplauso daquela pessoa. É. E aquela pessoa nem vai dar bola para você. São pessoas que adoram servir de capacho para as outras. Cuidado. Cuidado. Gente, se você não gosta daquela pessoa, seja ela a posição, ela pode ser o rei da Babilônia. Tem o caráter suficiente tem o caráter suficiente de cumprimentar e cai fora. E se não gosta mesmo, nem cumprimentar, precisa cumprimentar. Porque você vai cumprimentar quem você quer. Eu, sabe? Aquela pessoa que sabe que, não, que, que a energia do outro é ruim e, de repente, a pessoa vem abraçar e ela não sabe colocar o limite. Eu não deixo me abraçar. Eu não deixo. É Quando eu não gosto, eu coloco rigidez no corpo. Então, a é pessoa vem, na hora que ela tá vindo, eu já dou a mão, eu, eu dou a mão assim, é o limite. tipo, é o meu limite, é esse, até para dar mão tem dificuldade, entendeu? Eu vou, eu vou, eu vou, vou para trás, e eu sou uma pessoa quebra, você sabe disso, Sim. né? A gente tem aquele aconchego, mas não gostou, eu não vou ficar fingindo, gente, pra quê? Pra que que você faz isso, sabe? Pra, pra se cobrar boa educação, pra se cobrar um estilo, pra se cobrar isso, cobrar aquilo. Não faça isso com você. Se respeite. Então, agora eu vou te dar uma dica, que é uma dica muito boa, tá? Pra você sair um pouco dos pe... Eu tô suando. Dos pe... O negócio, a energia tá forte dos pensamentos repetitivos. Eu vou te dar uma dica. Sabe qual é a dica? Uma delas. Observe os seus pensamentos. Sabe, Vladimir? Quando você está pensando, você não faz uma forma pensamento? Sim. Muitas vezes você expõe o pensamento. Quando você está brigando com uma pessoa lá, que as pessoas ficam brigando com o outro tempo todo, né? Você não está vendo aquela pessoa? Se projeta. Projetando? Projetando. Aquilo é uma forma de pensamentos Sim. que está se concretizando. É uma forma de pensamento que está tomando corpo. Se você começa a projetar aquela pessoa nessa forma de pensamento dentro de pensamentos repetitivos com aquela pessoa ou com outras também. Boa noite, Silvana você está começando a criar, a plasmar uma situação e essa situação que você está plasmando para aquela pessoa é uma situação que você está atraindo para você. Por exemplo, se você pensa com raiva numa pessoa, né? você projetou aquela raiva que está vendo a pessoa aqui você fala, eu preciso continuar sorrindo tal, mas eu quero que aquela pessoa se ferre. Você quer que aquela pessoa se ferre. O que, que vai acontecer? A pessoa não vai se ferrar. Sabe quem eu quero? Mas aquela pessoa, o universo entendeu que é você. Você libertou a meu... pessoa e aquilo voltou para você. Você já percebeu? Aí você precisa parar, ao invés de você usar a sua cabeça para coisas boas, para criar, você começa a planejar como você vai abrir o um buraco para aquela pessoa cair. E jogar aquela pessoa no fundo do poço. Observe, você faz isso. Você conhece pessoas que, olhando pra ela, de repente, estão olhando assim pra você? É, é, uh -huh, é, Sabe aquela pessoa que olha assim, uh, olha esbugalhado? então ela fica assim, ah, é, uh -huh. Fala, minha querida, fala, meu bem. Fala, minha linda. Entendeu? Tá bom. Tá bom, vou falar um monte. Tira da sua cabeça. Mas observe, não tira pensando nunca no mal. Pensa assim, eu, não, eu aqui dentro, só, só entro eu. Eu não vou mais pôr magneticamente a energia do outro aqui dentro para sugar a minha e piorar a minha e a pessoa e fortalecida. E eu ficar com mais culpa e mais decepcionada. Você vai começar a tirar a pessoa. Nem se tiver que fazer isso durante o mês inteiro. É um exercício. É um exercício. É um exercício e ao mesmo tempo, quando você estiver projetando algo negativo para aquela pessoa, vai no banho, na hora de tomar um banho, veja aquela pessoa, aquele pensamento sair de você, visualize ele escrito, tudo saindo de você, indo para o ralo. Resolva os seus problemas. Você vai ver que quando você começar a fazer esse tipo de treinamento e observar <coughs> o que, que vai acontecer. Aqueles nódulos que você tinha no corpo, que você tem, Começa a eles começam a diluir, que são as memórias implantadas. Eles vão começando, sabe aquela rigidez na nuca? Aquela dor aqui, aquele mal-estar ali, aquela, sabe, hérnia de disco, né, Vladimir? Sim. Aí, né? Começa a de repente para de doer. E você vai alterando o seu humor. Você vai ver que você aos poucos você vai começar a dormir bem. Sabe por que Você não vai mais dormir com outro, você não vai mais dormir com o inimigo. O inimigo, gente, ele, ele não precisa ser o corpo, ele é o pensamento. E o maior inimigo que dorme com você é você mesma é você quando mesmo. você projeta o outro na sua cama à noite. Você perde o sono, você está dormindo com o inimigo que você trouxe e plasmou na sua mente com as situações negativas que você construiu. Tudo isso foi feito de uma forma insensata, e te desperta, faz você dormir muito mal, e aí está a culpa né? e a cobrança de não, de não conquistar as coisas, por, por não saber lidar com muita, com, as, com as situações você não abre espaço lá dentro para poder relaxar para você vai fazer meditação você vai ficar... <risos> entendeu não precisa fazer isso gente é você ditar as regras para você e tirar o que não presta para de dormir com o inimigo que é você mesmo Entra em você e diz assim, só eu caibo aqui dentro e agora eu quero o melhor pra mim. E se eu quero o melhor, eu vou dormir bem. Porque aqui dentro vai começar a ver a criatividade do que eu preciso fazer pra conquistar o meu objetivo. E outra coisa, para de colocar 200 mil metas, viu? Agora vem o final do ano, o pessoa é. fala, escreve as metas do ano. Não eu vou falar que você não conseguiu nem a metade, ou nenhum né? Não metas, metas atingíveis, né? É, você não... Para de metas. Objetivo. Um. Quando aparece dez caminhos na tua frente, você não sabe por onde você vai entrar. Não sabe. Quando tem um, você sabe que aquele é teu. Né? É. Então, para de ficar criando essas dualidades, esses conflitos... Emoção e razão estão dentro de você. Para de fazer deles os inimigos. Olha lá, Flávia tá até rindo, né, Flavinha? Aparece, viu? Tô com saudade de você. Então, para. Para de criar guerra dentro de você. Seja amigo da tua emoção e seja amigo da tua razão. As duas coisas estão aqui, ó. Equilíbrio. Equilíbrio. Não briga. Ah, eu tô aqui. Poxa, emocionalmente eu gosto do Vladimir, eu abraço. Mas eu sou racional com ele. Vou, porque eu gosto, eu vou te agarrar agora ficar gruda, Sabe, é insensato. Não. O Vladimir tá lá, eu tô aqui. Você tá lá, o outro. Sabe, as, as, elas emocionalmente, elas Sim. se doam. Mas racionalmente, na razão, respeita o limite. Perfeito. Não é isso? É isso mesmo. É isso aí. Pra quem quiser saber mais, faz aí fazer uma consulta comigo. Vladimir, acho que eu vou dar um descontinho pro povo, né? Vamos dar um desconto? Ah, o povo tá precisando, é. né? Final de ano... Nós estamos no mês de dezembro de mil, 2019. O desconto é pra dezembro de 2019, porque isso vai pro YouTube... Né? Ah, sim, você tem que é, contar o período. É, né? para quem quiser, agendar um horário comigo para consulta, tendo a distância. Então, para quem quiser, é só ligar, eu vou dar 10% do valor cobrado, tá? Para consulta, e depois, se a pessoa for fazer o tratamento, a gente até chega num denominador comum. Sempre lembro das maritacas, né? É, né, Flávia? Das tuas maritacas, das minhas, das nossas. É bom. A Flávia é uma pessoa maravilhosa, né, Flavinha? Ah, Claudete de Tatuí a também. A Claudete também tá aí. Então, vamos jogar isso tudo fora. Vamos renovar. E você quer saber mais? Venha fazer o meu workshop. Que vai ser agora na próxima quarta-feira. Dia 11, cura, né? que é a roda de cura, eu esqueci o tema. Você tem o um tema aí, Vladimir? Não tenho, além. Ah, tá por aqui o tema, eu nem sei. Bom, é a pessoa saber lidar com o ego, ela não absorver, ela não ser a, a própria pessoa que suga a ela mesma, né? Ela, ela, ela não será a pessoa que vai sugar a ela, porque o ego suga. O ego pede é, que a pessoa seja o. A pessoa. A, tá aqui, ó, por aqui. O... A pessoa. É, ela pede para é, ela ser a, a própria pessoa que. É... Você veja bem, por que, que você tem perda de energia? Por que, que eu tenho. Porque o meu ego é que me provoca essa perda de energia. Por quê? Porque eu vou me consumindo com os meus pensamentos, eu vou consumindo o meu eu, eu vou consumindo tudo, eu não. Eu não eu, é, sabe, a pessoa para de confiar nela para confiar nos outros. Então, esse, é, é, toda essa situação. Acaba levando a pessoa a uma situação deplorável. Não, eu não estou nem falando... Parasitas de si mesmo, é. a relação com doenças autoimunes. Ah, então. Parasitas de, de si, si mesmo com... pode falar alto. E a relação com doenças autoimunes. Isso. E com as doenças que a pessoa cria, que são doenças autoimunes. Por que que são doenças autoimunes que vem com o parasita que você criou, que, é, que são esses pensamentos, é, é, sabe, é, é masoquismo, é masoquismo, é a pessoa se torturar, ela se põe no mundo da tortura, pensa bem se você não se tortura quando você faz isso. Então, esses, é, é, ela começa a se torturar, ela cria os fantasmas dentro dela, ela vai piorando, Gente, e para criar uma doença autoimune, porque vai caindo o quê? Vai caindo a proteção dela do corpo, ela vai perdendo a imunidade física. Então, quando ela perde qualquer qualquer infecção, qualquer inflamação, qualquer coisa, vai Olá, Armin, America... Olá, minha americana São Paulo, Lará. Olá, manda um abraço para todos, Maria Ivone. Então, Qualquer coisa começa a afetar e ela cria seríssimas doenças autoimune E você sabe que as doenças autoimunes, ao longo do tempo, causam o quê? Câncer, é, Parkinson, Alzheimer. O, tudo. Tudo que você possa imaginar. Cuidado. Cuidado. Pessoas que têm excesso de colágeno no corpo e o corpo está endurecendo, sabia? Porque o colágeno é bom numa medida certa. Imagina uma pessoa com excesso de colágeno. O que, que vai rigidez, fazendo? Né? É rigidez total. Pessoas que não, pode, não podem mostrar quem elas <coughs> são. Eu nunca tinha ouvido falar disso. De repente, eu descubro que tem essa doença com excesso de colágeno o corpo dela ela cria alergias externas porque o corpo, né e e vai dando rigidez no corpo imagina o estômago com colágeno o que, que ela vai conseguir comer o intestino com colágeno Meu Deus. É, é um perigo então vocês não têm ideia das doenças que vêm Cuidado, não queira ser bonzinho com outro se você, não é bo... se você não é boazinha, sabe? Seja do bem. Se você também não é do bem, você quer ser do terror, seja do terror. Mas vai fazer terror bem longe. Faz terror com quem aceita o teu terror, tá? Não, não é fazer tuas coisas, mas cuide. Cuide pra que o pior não volte pra você, tá? E contra você. Então, nós vamos fazer esse tipo de trabalho na próxima quarta-feira, dia 11, em dois períodos, duas turmas, das 15 às 17h30 e, e outra turma das 19h às 21h30. Tá? Vai ser no dia 11 de dezembro, é, quarta-feira. Quarta Dessa vez eu vou fazer a de quarta-feira porque sabe muita gente fala ai ah, a mim não dá para vir no sábado não dá para vir no domingo mas caso lote ou se alguém se tiver pessoas que querem vir no sábado entra em contato comigo que eu abro uma turma no sábado também comigo não tem problema, menor problema né o pessoal que eu atendo eu converso com eles e, e nós podemos abrir uma nova turma no sábado para esse tema, para esse tipo de trabalho. E eu vou dizer para você, não é para começar o ano bem, sabe? É para começar você no bem. Chega de querer começar o ano bem. está ou... é um ciclo, gente. Quem está passando pelo tempo somos nós. Quem está vivendo o dia a dia somos nós. Esse negócio de 365 dias, foi, foi, foi, foi, foi os romanos que inventaram, de acordo com a lua, deu... Isso é um ciclo. Né? Vamos nos valorizar a partir de agora Para de ficar com essa bestialidade De viver essa época do ano Como se fosse a última coisa Só aquilo ah, Agora eu não posso comprar aquilo Porque afinal Agora eu não vou fazer isso Porque afinal Então não faz nada sabe? Fica em casa dormindo que é final do ano Vai lá monta tua árvore de natal E dorme debaixo dela Espero Papai Noel Espero Papai Noel sentado E a virada do ano para pular onda Gente 9, 9, 6, 7, 5, 5, 2, 5, 0. é o telefone da Armin, de Gourmet. 9, 9, 6, 7, 5, 5, 2, 5, 0. eu estou em São Paulo, Santana, bem próxima do metrô, liga, esse telefone tem WhatsApp, é o meu WhatsApp, pode mandar o WhatsApp, mais informações nós damos, amanhã o vídeo estará já no YouTube, tá bom? Um beijo grande a todos, aguardo com vocês, sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.